Gente, você já viu o cachorro subindo em janela? Eu vou apresentar para vocês o Todd. Ele não é um cachorro. Ele é um cachorro gato. E a riqueza também sobe em janela. Gente, olha para vocês verem, gente. A riqueza e o Todd na janela. Fiz se pode, gente. Que malinês é essa, riqueza? Você e o Todd. É, meu filho. Vocês são é um gato. Olha, o gato tá aqui deitado Mas os outros... Olha, gente Que preguiça do gato E você, riqueza, quer ser uma gata? Você é uma gatinha, é? É, Todd? Ô, oh, meu filho Você é gato, meu filho, pra ficar na janela, é? É, meu filho Ô, oh, meu pai, que que é isso? É gato, gente é assim, gente. É, esses bichinhos aqui, meu. É muito, muito lindo. Oh, gente, me que pode. me que pode, gente. Deixa eu filmar esses bichinhos mais de perto. Olha que lindeza. A janela. Vocês é, ca... é um cachorro, vocês é um gato, hein? Conta papapai. papai. Olha a altura que pula, gente, na janela. Gente, vocês já viram, gente, cachorro subir em janela? Aqui, ó, é riqueza e o Todd. É riqueza e o Todd. Ô, os oh, cachorro-gato. os cachorro-gato. os cachorro-gato. É cachorro-gato. Cachorro-gato. E meu filho! Ô, oh, meu filho! O que foi? Você tá conversando? Conversa comigo, conversa. Então, conversa porque. É.